Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre Sim, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Vocês curtiram aí o vídeo que trouxemos ontem mostrando aí o mod de Mortal Kombat 11 feito pelo Remacer Que foi utilizado aí pelo Anaconda, que foi um canal que a gente trouxe nesse vídeo de ontem também Com a ajuda aí do Char, que é um outro canal que produz conteúdos com esse mod mostrando como seria o Mortal Kombat 11 com algumas modificações ali em termos de recursos, colocando combo breaker, colocando corrida, modificando combos de alguns personagens e tudo mais. Nesse vídeo de hoje, cara, eu volto com o canal Anaconda aqui mais uma vez, que vai estar tá na descrição aqui embaixo, para vocês conferirem lá o conteúdo do cara, se inscreverem lá, deixarem um like e tudo mais, onde ele faz uma imaginação, vamos dizer, ele cria um conceito de como seria o Ermac no Mortal Kombat 11 Que foi um personagem que a gente sabe muito bem Que eles tinham um modelo, um design pronto Mas por algum motivo ele acabou não entrando no Mortal Kombat 11 Então se você já tá curioso por ver isso daí cara, Se você está curtindo esses videozinhos de modificações De mods aqui que a gente tá trazendo do MK11 Com coisas reimaginadas Que é bem legal da gente ver, né curiosidades e tudo Já deixa o seu likezão aí Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meus amigos Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esse negócio Nós estamos aqui com o um vídeo do Anaconda Deixa eu até voltar aqui porque ele não tá no início do vídeo, tá? A gente pode ver aqui, tem o um nome dele aqui um pouquinho transparente Mas à medida que for avançando no vídeo, vocês vão ver que vai trocar E vai ter o um nome do cara aqui embaixo O um nome do canal aqui, de quem fez essas modificações, tá? E aqui, logo de cara, vocês já podem notar aqui a gente tem um modelo do Ermac baseado numa skin do Rain. Sim, porque o, o Rain ele tem algumas skins dentro do jogo lá, que ele tem esse capuz e tal, que lembra um pouco realmente o Rain. Oh, lembra um pouco realmente o Rain, não? Lembra um pouco realmente o Ermac que a gente lembra lá no Mortal Kombat X, se não me engano, que ele tem uma skin com capuz e tudo mais. Então ele aproveitou essa skin aqui do nosso personagem chuvoso no Mortal Kombat 11 para poder criar uma aparência. Próxima, vamos dizer assim, do Ninja Vermelho Colocando as vestimentas aqui com um preto, um vermelho também aqui Que a gente consegue modificar as cores e tudo mais E também ele fez algumas modificações aí Utilizando o mod do Mortal Kombat 11 para trazer movimentos do Shenzung A gente vê que a posição de luta desse Ermac que ele colocou aqui, vamos dizer, né? É do shensung é a mesma coisa Então ele utilizou o conceito do personagem Xangão aqui para poder fazer esse daqui também Alguns poderes ele utilizou do Johnny Cage, vocês vão ver aqui também que aquelas bolinhas de energia que o irmão utiliza estão aqui dentro desse gameplay. E, cara, eu acho que ficou muito, muito criativo. Então vamos lá, meus amigos, eu vou tocar o videozinho aqui, a gente vai acompanhando e depois a gente vê em câmera lenta pra gente poder entender melhor... Os movimentos que ele implementou, que ele modificou aqui no, para o personagem, né? Para esse Ermac, vamos dizer assim, do Mortal Kombat 11. E a gente consegue identificar golpes não só de Shinsung, mas de outros personagens também. Vamos lá, vou rodar a primeira vez, depois a gente vem em câmera lenta. Vamos lá. Ó, movimentos bem característicos do Xangão. A gente já pode ver uma bolinha de energia ali amplificada que mandou o cara pro ar, deu pop-up, ele conseguiu fazer combo. Ó. Meio que fazendo aquele movimento de levitação que o Ermac tem para poder deixar o cara no ar e ele conseguir fazer combos também Ó, mais uma outra modificação ali que ele manda aquela bolinha de energia para trás Na verdade ele usa um receptáculo, né, o Shenzung Ele deu, ele deu essa modificada, a implementação assim para poder colocar nesse Rain, vamos dizer, do Mortal Kombat 11 Os movimentos são bem característicos do Shenzung, né São os do Shenzung, na verdade Ó, de novo Jogando o personagem pra cima, fazendo ele levitar Cara, muito legal Muito legal, obviamente não é o Ermac que a gente queria ver Claro, porque esse aqui é um mod, então não tem como eles criarem coisas totalmente do zero pros personagens Então eles têm que fazer realmente adaptações aí com base em movimentos que já existem dentro do jogo Mas ainda assim, cara, é um conceito bem legal que ele criou Pra gente poder ter uma ideia de como poderia ser o Ermac dentro do Mortal Kombat 1, sabe? E eu acho isso muito, muito da hora, a gente Ele tem até aquele, ó, Anaconda, o nome do canal, bonitinho e tal, muito da hora E aí, meus amigos, ó, eu vou voltar aqui agora Pra gente poder, poder acompanhar esse vídeo em câmera lenta E poder ver melhor os movimentos aqui que o personagem tá fazendo, ó, vamos lá Deixa eu colocar aqui agora no 0.5 mesmo, pra gente poder ir vendo com calma, tá? Aí começou aqui, ó, a gente pode ver que ele tem os movimentos do shensung né? Ó, ele com essa bolinha de energia aí que pra mim eles pegaram do Johnny Cage e adaptaram pra esse personagem aí, pra esse Ermac, né, vamos dizer E aí ele pôde amplificar, o cara ficou lá no ar e ele conseguiu fazer um pouco mais de combos aí com base nisso, né Que fez o um pop-upzinho ali, deixou o cara parado no frame, vamos dizer, por um tempinho antes dele cair Aquela magia de levitação ali que eles adaptaram do Shinsung, mais uma vez a bolinha do Johnny Cage acontecendo essa energia também é do Shang a gente sabe que o Ermac ele tem projéteis, né, que ele, que ele utiliza também no Mortal Kombat X, no Mortal Kombat 9, ó, essa bolinha de energia que ele utilizou pra cima do ombro, se eu bem me lembro, é do Shang mesmo, né, pessoal, se eu não estiver falando besteira, que ele usa aquele receptáculo que ele joga atrás dele assim, só que eles adaptaram pra esse personagem aqui de forma que quando ele bateu no chão ali, explodiu, ele utilizou ele novamente as bolinhas do Johnny Cage também, amplificadas, pra poder manter o cara no ar, no primeiro, que ele utilizou as bolinhas Na primeira parte desse vídeo, né Ele utilizou apenas uma, naquela ali Acho que ele utilizou duas, né, de uma vez Ó, ó ele fez o rolamento Foi pra frente daí, ó, Ele vai utilizar aquele golpe Do Shinsung de novo, que ele dá pisado no chão Aí ele dá aquelas bolinhas de energia Utilizou as bolinhas de energia do Johnny Cage Utilizou o golpe de levitação Também adaptado aí de um movimento do Shinsung Pra poder fazer esse golpe de levitação Do Hermak, no caso, né ele implementou um combo E olha só que legal, cara A quantidade de dano que isso dá Eu acho que minha câmera tá um pouco na frente, mano Mas os combos estão basicamente o quê? Por volta de 350, 400 Pra mais de dano Quando ele faz isso, entendeu? Então assim É muito interessante, ó Mais movimentos aí do Shinsung Novamente as bolinhas de energia do Johnny Cage Ó, agora ele utilizou uma bola de energia Pra simular do Ermac Igual aquela lá do Mortal Kombat X Que ele manda e o cara fica preso Aí o Ermac consegue fazer mais combo, vocês lembram disso no MKX, né? Então, ele acabou de, de utilizar essa bola de energia ali implementando esse movimento E aqui no final também, pessoal, ó Eu já até voltou um pouquinho mais Ele utilizou uma bola de energia como armor breaker, ó Essa bola de energia assim que o Shinsung também tem Ele utilizou ela como armor breaker para poder quebrar o breakaway, vamos dizer assim, né? Que o Mortal Kombat 11 tem E aí eles fizeram uma implementação de Brutalis também, um Anaconda, né? Nesse caso aqui e dicas de passagem ficou bem legal, porque ele utiliza aquela bola de energia do Shensung também, característica do Shensung né, do nosso roubador de almas, pra poder mandar a bola de energia e fazer aquela explosão no peito. Então assim, cara, eu acho que ficou bem, mas bem legal mesmo essa implementação que ele fez, saca? E a gente sente pelo menos um pequeno gostinho do que poderia ser o Ermac dentro do Mortal Kombat 11 aí. E aqui no final, ele mostra pra nós <coughs> aquela tela final do Shensung né? Onde ele faz o Hushway e levanta as almas ué. Eu não sei se ele fala isso no final da, da, da pose de vitória dele, né? Porque eu realmente não lembro, faz muito tempo que eu não jogo Mas ficou bem legal também essa adaptação, né? E aqui como a gente pode ver, acho que até voltar um pouquinho Pera aí, vou voltar um pouquinho aqui O vídeo tá demorando nas carregadas aqui, ó É basicamente o que a gente falou, cara É skin do Rain né, aquela lá que ele aparece é até um assassino A gente até brincou certa vez quando a gente fez vida do personagem Falando que ele parecia um personagem de Assassin's Creed, né? Ah, é a skin dele mesmo com alguns toques vermelhos aqui E o resto preto, entendeu? Que ele fez poder implementar o ermak A gente pode até ver a lâmina do Rain aqui, ó Que ele utiliza no seu gameplay Então, meus amigos... Esse é mais um videozinho que eu quis trazer pra vocês aqui Do Anaconda, né, novamente aqui Acessem lá o canal do cara Vai estar tá na descrição aqui do vídeo pra vocês conferirem lá Os conteúdos dele E tem mais, cara, que eu quero trazer pra vocês aqui Pra gente poder observar esses detalhes E o que esse mod é capaz de fazer aí No Mortal Kombat 11 Como a gente pode ver aqui Ele fazendo essas, adapta essas adaptações Pro personagem Rain, utilizando movimentos aí Do Shinsung, do Johnny Cage e tudo mais Pra gente poder ter esse conceito de como seria o Hermak Que poderia ter vindo Que o design estava pronto Mas por algum motivo a Netherrealm não quis trazer Então espero que vocês tenham curtido aí meus amigos Mais esse videozinho Com conceitos de mod aí Utilizando o mod né, no Mortal Kombat 11 Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso Se vocês queriam muito que o Hermak tivesse aparecido Se vocês torcem para ele poder aparecer Num próximo game também Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês Não se esqueçam de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a indicação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais e fuimos, meus amigos!